Bueno, fue bastante fuerte, un nivel muy alto, pero me siento conforme, o sea, bueno, me siento feliz y mejor de hecho Obviamente siempre quiero dar más de lo que hago al momento de competir, pero estoy bastante feliz y súper motivada para seguir mejorando. Sí. ¿Cómo está la preparación tuya para los Juegos Olímpicos y para el Master de Boodle el inicio del año que viene? Bueno, estamos preparándonos bastante fuerte. No estoy segura si llega a competir en el Master de Boulder por varios motivos, como otras competencias que puede que coincidan, pero aún así lo tengo en mente, ya que es una oportunidad que me ayuda a aprender bastante de las competencias. ¿Y qué te pareció la competencia hoy de los hombres? Eh, vi que estuvo bastante fuerte, sí. pero... Bueno, fue muy entretenido de verlas, bastante emocionante y bueno, eh, a animarlos dentro de dos días más a los, los finalistas. Sí, ¿y te va a participar del Panamericano ahí el Ecuador que va a conocer en noviembre? Sí, sí, voy a participar. Sí. Sí, ¿Hay algún recado que quiera dar para los brasileños o para los sudamericanos para el Panamericano? Bueno, eh, siempre estar motivado a hora do treinamento para seguir melhorando também bastante ter bastante disciplina e dar todo em cada momento e sobre todo disfrutar lo que hace se não amas lo que hace no se puede llegar muy lejos así que simplemente amarlo acabou o segundo dia de competições aqui nos Jogos Olímpicos de da Juventude em Buenos Aires o... O segundo dia de competição hoje foi só de, da categoria masculina. O nível foi muito alto e a gente pôde ver a superioridade dos orientais, dos japoneses, dos chineses e dos coreanos em relação a este esporte Na, na competição de velocidade, quem se destacou muito foram os equatorianos. Os equatorianos mostraram também que eles estão levando muito a sério a preparação de escaladores aqui para a América Latina. Arrisco é dizer que na competição no Pan-Americano, que vai acontecer em novembro, a competição vai ser marcada por uma grande competitividade, uma grande expressão dos escaladores equatorianos, que vão estar na própria casa e vão querer mostrar serviço. Com relação ao desempenho, os japoneses no boulder simplesmente fizeram tudo. Teve um japonês que simplesmente passeou em todos os boulders, mandou todos os boulders à vista e todo mundo ficou espantado. A mesma coisa aconteceu nas vias guiadas. Nas vias guiadas... Um teve um japonês que simplesmente flutuou e fez a, a o top, e todo mundo ficou boque aberto. É impressionante, vou repetir, é impressionante a superioridade dos japoneses aqui na no segundo dia de competição. O estilo desse segundo dia, principalmente no boulder, foi marcado por muita força e muito dinâmico, precisando bastante equilíbrio, bastante tensão corporal. É, exigiu bastante concentração dos escaladores, porque os problemas do, que estavam no boulder não estavam fáceis. É, na questão da via, a resistência dos braços, muito, muito abaulado no final da via, que exigia bastante força, bastante resistência física dos braços dos escaladores, também foi exigida. E ao contrário do feminino ontem, no masculino teve quatro tops. Foi bastante emocionante, apesar de ser, numa segunda-feira, sob um sol muito quente, o sol que estava fazendo muito calor, assim como ontem Teve um público excelente Amanhã, muito provavelmente, o público vai se repetir para as finais do feminino A gente teve a oportunidade de entrevistar duas das escaladoras que mais se destacaram ontem E que elas vão sair amanhã nas finais Depois de amanhã são as finais do masculino Muito provavelmente vai ser totalmente dominada por pessoas do leste europeu E pelos coreanos, japoneses e chineses Se você estiver gostando da nossa cobertura dos Jogos Olímpicos da Juventude, não deixa de assinar o canal, dá o seu joinha e acompanha a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter.